Bom dia, bom dia gente, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso Genética Não É Destino. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, bom dia a você que está em casa, bom dia Alex. Bom dia Juliana. E antes de mais nada, quero aproveitar para me descrever. Sou uma mulher branca, tenho nanismo, estou vestindo um sapato preto, uma calça preta, uma blusa preta, um pouco transparente. Um cabelo meio solto, meio preso, relógio na minha mão esquerda e também, e também estou segurando algumas fichas do Congresso Genética Não É Destino. Bom dia a todos os telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Alex Duarte, diretor e autor do projeto Cromossomo 21 e hoje é o segundo dia do Congresso Genética Não É Destino. Eu estou vestindo um boné preto, uma camisa preta, escrita Coragem, eu estou usando também um blazer preto, uma calça jeans, azul marinho, tênis preto. E eu sou um cara moreno claro, é, olhos castanhos, cabelos pretos e moreno claro. Muito bem, segundo dia, eu quero te perguntar, Juliana, qual é a sua intenção do dia para hoje? Uau, a minha intenção do dia hoje é que possamos, além de curtir esse dia né, de congresso, sair... Né, desse congresso com iniciativas bacanas e muito, muito conhecimento. O congresso Genética não é destino, é uma realização do projeto Cromossomo 21, do projeto Serendipidade e da empresa Espaço Laser. Tem, a, tem o apoio das empresas Moleque e Moleca, Educação Especial, Semeares, TVSAT, Gramado Professional, Real Wood e Zuckerman Leilões. Também eu quero registrar com muito carinho o apoio da minha amiga Glória Mato, que também ela é a que criou o projeto Carpedim, um dos projetos que fizeram muita diferença dentro do mundo inclusivo. Também apoiam esse projeto as empresas Pulserize, Diromed, Service, Família Dow de Taumbaté de Região, B Group, Beabá do Bebê, Odontucão Company, Sítio da Serra, Mediva, Marcelo Carreirão, Sorriso Shop e Ouve Som. Muito bem. Começamos, então, agora a maratona de mentorias. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer imensamente a todos os ativistas da inclusão social. Nós temos, dentro do projeto Cromossomo 21, a Federação DAO, que é uma entidade que vem fazendo a diferença há muito tempo no movimento inclusivo. A Federação DAO trabalha em apoio às pessoas com síndrome de DAO. E eu trouxe para vocês um recadinho dele, do presidente da Federação DAO, Antônio Carlos Sestaro, que o Rogério vai soltar a partir de agora, com vocês. Olá, pessoal. Eu sou Antônio Carlos Sestar, atual presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui hoje para parabenizar o idealizador do primeiro congresso online de empoderamento e práticas inclusivas Genética não é Destino o educador social Alex Duarte. Parabenizar ainda os realizadores desse evento, o projeto Como 21, o Instituto Serenipidade e o Espaço Laser. Em nome da federação dizer que o tema desse congresso, genética não é destino, reflete momento único e atual na vida de muitos jovens que demonstram claramente que seus destinos não estão e nem foram limitados pela genética. Parabéns e sucesso a todos. Muito obrigado, Antônio Carlos Sestaro. Obrigado a todos os integrantes da Federação Dow. São mais de 30 associações por todo o Brasil e um trabalho que faz a diferença. Inclusive, a autodefensoria né, das, da, das pessoas com síndrome de Down. E a gente vai abrir agora com alguém que também é autodefensor e que está aqui hoje Isso. nos bastidores do Congresso Genética Não É Destino. Vamos chamar aqui no palco um jovem atuante no mundo da inclusão. Bom, o nome dele, Guilherme Campos, integrante do projeto Serendipidade e um grande sim. chefe de cozinha. Bom, o Guilherme, ele tem um recado para vocês. Seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme! Tudo bem? Tudo bem, Você está preparado? Eu estou preparado. Você tem noção que você está aqui para diversas pessoas na internet? Você vai abrir o congresso hoje? Você está feliz? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, em um lugar. Nós também. Obrigado por me duvidar para falar para vocês, lugar. Gui, eu queria que você se descrevesse para as pessoas que estão te vendo. Você pode se descrever? Claro que pode. É o seguinte, gente. Eu sou o Campos, eu tenho um cabelo meio curtinho... Eu uso uma camisa preta. Muito bem. É, um sapato preto. E, e a parte de baixo preta também. Perfeito. Gui, com você a palavra. Obrigado. <risos> bem. Meu nome é Grime Campos. Eu sou de São Paulo. Eu tenho como usar uma base no 21 mas eu quero contar para vocês que a genética não é destino. Eu sempre estudei a escola comum e aprendi a escrever junto com os amigos da mesma da mesma idade. Pois então escolhi seguir a carreira de cozinheiro e fui atrás. Sou formado em gastronomia e assim saí da faculdade trabalhar em uma tatuaria italiana. Lá eu, lá, eu me sinto à vontade de fazer as minhas coisas. Aprendo muito, mas ensino também. Eu sei que isso é importante com o meu trabalho, mas eu parei agora por causa dessa pandemia. Eu não gosto muito também. Você prefere esses esportes? porque a gente precisa ter saúde mesmo. E, e também amo o teatro. E já estou em, em muitas peças, e atualmente, e atualmente ensaio um musical. Adoro me divertir e namorar. Quem não gosta, não é? Eu amo. Na verdade... Preciso com autonomia para fazer a diferença das coisas que eu gosto também. com muita da vontade de seguir em frente e vencer. Mesmo passando por bullying e discriminação. Mas para isso, eu nem digo. Certo? Ah, e também para mostrar tá lá, que nos... Os últimos anos eu conheci e eu fui convidado para fazer parte do, do projeto CEMESPIDADE que é maravilhoso lá tá, trabalhamos para a inclusão de pessoas com, de, com deficiência intelectual e também para mostrar que a inclusão faz bem para todo mundo como embaixador Desse projeto, e participo de palestras e entrevistas. E trabalho em vez de, de adultos e crianças. Hoje eu ajudo divulgando a causa. Eu me sinto com poder e orgulhoso para mostrar para todos vocês, todos nós, somos capazes. Estou muito honrado por ter sido escolhido como representante dos embaixadores do Serenidade. Podemos, podemos falar neste, sem dúvida, é o mais importante evento de inclusão do ano. Muito obrigado a, a vocês, pelo nosso querido colega. Aranjo do Aço, por mais importante de, de evento de inclusão do ano. Muito obrigado e ótimo evento para todos.